Toda vez que eu posto a foto de um jogo, ou no Instagram, ou aqui na comunidade do canal Sempre vem as mesmas perguntas E Sui, você sabe quem desenhou? As ilustrações dos jogos dos anos 80 e 90 eram demais, né? As pessoas que faziam eram gênios Mas, e se eu te falar que grande parte das ilustrações dos jogos Até mesmo dos sprites, são cópias descaradas É isso mesmo que você ouviu, e é o que a gente vai ver no vídeo de hoje Alô? Pessoal, eu fiquei sabendo que você vai fazer um vídeo sobre referências das capas dos jogos? Sim, Daniel. Inclusive, eu tô gravando aqui. Mas não vai ser só das referências das capas, não. Vai ser dos sprites também. Ótimo. Então vou participar do vídeo, porque dessas paradas eu entendo bem mais do que você. Mas, Daniel, se juntar tudo, vai ficar um vídeo enorme. Fica susto que eu já pensei em tudo. Vamos dividir o vídeo em duas partes. A primeira tá aqui no Poeira Jogos e a segunda já tá lá no meu canal, Games das Antigas. Tá aí, gostei da ideia. Então você já sabe, logo que terminar esse vídeo aqui, vai no canal do Daniel Games das Antigas, que tá nos cards e na descrição. E aí você vê a segunda parte desse vídeo. E como eu tava falando, no vídeo de hoje nós vamos conhecer as referências que os games tiveram para fazer as suas capas e seus personagens. E também vamos descobrir de onde vem toda a inspiração para as capas dos jogos clássicos, os games que você tanto gosta. Então, bora! <música> Vamos começar com um clássico de Mega Drive, Streets of Rage. As capas, tanto do primeiro jogo como de sua continuação, têm elementos das artes de dois filmes. Ginkata, O Jogo da Morte, filme de ação de 1985 e Sister Street Fighter, um filme de 1974. Coprodução entre Japão e Estados Unidos. Isso, e olha só a capa do primeiro Streets of Rage. Dá pra ver claramente que o axo é totalmente baseado em John Cabot personagem principal do filme Jinkata, que é destaque no pôster. A Blaze, por sua vez, usa a pose da Maki, do filme Sister Street Fighter. Os dois caras apanhando também estão iguais à pose do pôster, sem contar que o cara da direita apanhando da Blaze usa a massa do Jason do filme Sexta-feira 13. Caramba, Daniel, tô impressionado. Você manja mesmo dessas referências, hein? É, eu te falei que dessas coisas eu entendo mais que você. Tô vendo, mas a gente tem que lembrar também que essa pose do Jonathan Cabot foi a mais usada em filmes de artes marciais. Essa pose da Maki não foi só usada em Street of Rage não. Shinobi de Game Gear também usou essa pose. E em Final Fight 2 usaram até o mesmo nome da personagem, Maki, que faz a mesma pose da sua homônima. Agora eu tô lembrando de uma coisa, esse filme Sister Street Fighter é com o Son Shiba né? Isso, é ele mesmo. Por que Daniel? É porque um dos maiores clássicos do Mega Drive tem o rosto dele. Aliás, deixa eu primeiro falar quem é Sonishiba. Ele é um dos atores de filmes de artes marciais mais famosos do Japão nos anos 80. Ele fazia vários ninjas na série de TV Cage no Gundam ou Shadow Warrior. E olha só o ninja e vê se reconhece. Caraca, o ninja é do Revenge of Shinobi. Mas agora dá uma olhada nisso. Essa capa do Castlevania 3: Dráculas Curse de Ness. Esse é outro desenho do famoso ilustrador Clyde Cadwell. O que você vê de semelhante nas duas? Ih, rapaz, essa tá difícil. Sério que tem copa entre as duas? Oh, se tem! Se você prestar bem atenção, o conjunto de escadas da ilustração de Cadwell é substituído por uma das rodas dentadas da torre do relógio de Castelvânia. Nossa, velho, é verdade. Essa dá pra dar uma tapeada mesmo. Mas olhando bem, o cavaleiro ilustrado que está se defendendo do fogo do dragão tem a pose do Travel Belmonte, só que invertida. Sim, por ter muitos elementos na ilustração, a gente acaba deixando passar alguma coisa. Ô Daniel, deixa eu te perguntar, você curte Star Wars? Sim, acho muito bacana. Então me diz, já que você é um especialista aí, o que você vê de semelhante nessa imagem em que vemos o cativeiro de Jabba the Hutt e a outra do jogo Lady Sword de PC Engine? Ah, essa aí é muito fácil. Olha só a pose da Princesa Léa sentada e das duas garotas do outro jogo. Se bem que a é do outro jogo elas estão meio seduzentas, né? <risos> é, digamos assim que seria uma posição... Ai, ah, eu estou desprotegida e estou te seduzindo. Mas essa é uma posição muito utilizada para ilustrar as damas desamparadas. Olha só essa aqui do jogo Mirai de PC Engine. É praticamente a mesma pose. Né? Mas não acaba por aí não, tem mais cópias de Star Wars, saca só. Olha só esse pôster do Retorno de Jedi, você tá olhando bem, né? Sim, sim. Agora, veja essas outras duas. Rapaz, essa aí nem precisa se esforçar muito, tá nítido que é o Han Solo em todas elas. Sim. Tanto na capa de Dark Adventure como na de Castlevania, podemos ver vários elementos de Star Wars. Sem contar que Dark Adventure é uma imitação óbvia de Indiana Jones. Mas a pose do Harrison Ford, a posição do Luke Skywalker acima deles e os vilões ao fundo imitando Darth Vader, é o que fica mais em evidência, dando origem a todos eles. Esse sim foi copiado na cara dura mesmo. Com certeza. Agora nós vamos falar de Mega Man. É o quê? Ele também. Sim, nem o robozinho azul da Capcom fica livre de ter copiado algo. Aqui, por exemplo, temos essa imagem clássica do Mega Man com seu parceiro canino, o Rush. Em uma pose bem heróica. Massa! É, né? Mas se eu dissesse que existia um herói com parceiro canino antes dele... Sério? Mostra aí! Olha só, esse é Cass Ren, um dos grandes clássicos da animação japonesa. Não é novidade que vários jogos tenham se inspirado nele. Praticamente qualquer herói super poderoso com o um companheiro Canino teria essa influência Não sei porquê, mas me lembrou de outro personagem Hum, já sei, é o Metal Gear Rising Isso mesmo, em Metal Gear Rising também temos uma dupla de herói e parceiro Canino no jogo Isso só reforça como uma das poses mais triunfantes de Kershen e seu cachorro Freinden é reaproveitada E pra finalizar, eu creio que você conhece o filme Duro de Matar, né? Oh, se conheço, Bruce Willis detona nesse filme, é bom demais Pois bem, na época os heróis de ação estavam muito em alta E era muito comum ver a cara deles estampando algum jogo para aumentar as vendas E no caso de Gandec não foi diferente Gun o quê? É, Gandec. bom, por esse nome quase ninguém ia lembrar Mas ele é conhecido no ocidente como Vice Project Doom E em sua capa temos literalmente a cara, a pose, tudo do Bruce Willis Meu pai do céu! Fala a verdade, você ficou surpreso né? A imagem comparada ao primeiro filme da série demonstra perfeitamente o rosto retirado da gravação do filme. E como eu disse, isso passou despercebido por muito tempo. Porque essa capa só aparece na versão japonesa. Nossa, isso é quanta capa copiada, irmão. Pois é, mas não acabou ainda não, tem a segunda parte no canal Games das Antigas. Então vai lá, o link tá na descrição e também nos cards. E não se esquece, me segue lá no Instagram e no Twitter, VitoriSui. Que lá eu posto bastidores do canal e a gente pode conversar um pouco melhor. Então me segue lá, arroba VitoriSui, Instagram e Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais. E vai lá pro vídeo do Daniel, hein?